Olá, neste vídeo apresentaremos como cadastrar um emitente, pessoa jurídica e pessoa física e iniciá-lo no sistema. Para que seja possível essas ações, a empresa precisa estar credenciada para emitir nota fiscal eletrônica em sua Secretaria da Fazenda, possuir certificado digital, o Java deve estar atualizado em seu computador. E o emissor de nota fiscal eletrônica do SEBRAE deve estar devidamente instalado. E também saber os dados para preenchimento. Uma dica é conhecer e saber todos os dados da sua empresa para o cadastro. As informações são necessárias? Estão aqui. Clique em incluir. E todas essas informações devem ser preenchidas, a não ser a inscrição estadual de substituto tributário, que às vezes a sua empresa não precisa desse cadastro. Para saber mais, consulte o seu contador ou a fiscalização do seu estado. Para inserir a informação, eu vou colocar aqui como pede a versão de teste. Tá? Então, vamos lá. NFE emitida em ambiente de homologação, sem o TIL, sem a Cedilha. Em alguns estados, os caracteres especiais podem atrapalhar a emissão da sua nota. Então, recomendamos que não sejam inseridos itens como Cedilha, TIL o e-comercial, se for possível, tipo CNPJ, eu vou e coloco o CNPJ da minha empresa, sem ponto, sem nada, o sistema vai preenchendo sozinho, a inscrição estadual, a minha inscrição é do estado de São Paulo, ela tem um formato específico, se a sua inscrição for de outro estado, você deve inserir a sua inscrição, normalmente, e o sistema vai aceitá-la. A minha inscrição municipal. Não tenho inscrição de substituto tributário. Regime tributário eu posso deixar simples nacional, ou excesso de sublimite ou regime normal. Eu vou deixar aqui como se minha empresa fosse do Simples Nacional. O endereço. O um número. Bairro, complemento. Também posso inserir. Sala. Não tem problema. CEP. Telefone é importante. O telefone dessa forma, a sua empresa será contactada mais facilmente. Unidade federativa, eu estou aqui em São Paulo, então seleciono São Paulo. Aqui, as cidades elas são de acordo com a lista do IBGE, atualizada no site da Cefaz. Pode existir algum tipo de variação, isso aí, então, a Fazenda vai atualizando. Então, insiro aqui, seleciono, no meu caso aqui, São Paulo, pronto, e ok, incluir. Pronto, a empresa foi criada com sucesso. Ok, pronto, está aqui a empresa, seleciono e inicio. Pronto, isso é iniciar a empresa. Vamos cadastrar a pessoa física. Vamos lá, emitente. Quando eu abrir o emissor, vai aparecer esta tela já com uma empresa. Vou incluir agora o CPF. Vou inserir um nome parecido, pois eu estou utilizando a versão de teste. Eu vou deixar assim, sem o L. Seleciono o CPF e vou inserir as informações do CPF. Inscrição estadual, o KINAI é a classificação de atividade da sua empresa, a inscrição no município, a inscrição estadual como substituto, se for o caso regime tributário simples ou regime normal simples nacional aqui lembrando é bastante provável que produtor rural irá utilizar essas ações aqui produtor rural que possua CPF e inscrição estadual devidamente credenciado em seu estado então é, não é necessariamente todo estado que tem essa figura tá então, é, perceba essa variável e converse com o seu contador, converse com o seu fiscal, o fiscal da região da sua empresa. Por isso aquela recomendação inicial, saiba as informações do seu, os dados da sua empresa. É importantíssimo isso, porque aí você não perde tempo. Aqui, a UF vai ser da Bahia, insiro o número de telefone e incluir. Pronto, incluído com sucesso. Agora você tem as duas empresas, uma com o CPF, inscrição estadual, e a outra com o CNPJ. Seleciono a empresa e clico em iniciar. Pronto. Já está iniciado o meu emitente com CPF e inscrição estadual. É isso aí. Para saber mais informações sobre o emissor, acesse o nosso site. Não tem segredo, tem Sebrae.